Claro! Ele tem quatro pernas e duas asas. Seis membros? <risos> Nunca existiu um vertebrado com seis membros! É verdade. Todos os vertebrados terrestres do planeta têm quatro membros. Patas dianteiras, patas traseiras, braços e pernas. E os voadores também. Patas e asas. Todos quadrúpedes. Mas não este dragão. Ele tem seis. Ele não pode ser irreal, não agora. E se essas pernas existiram mesmo, o DNA vai mostrar. Nossa! Trata-se de uma mutação estranha. Esta criatura sofreu uma adaptação genética incomum no reino animal. Fácil de imaginar, não? no gene responsável por gerar os membros. E a mitologia confirma. Os chineses, os aztecas e os polinésios produziram imagens de criaturas com a mesma adaptação. Répteis gigantes com seis membros. Havia muitas indicações. Como eu não percebi... Estes desenhos não eram pura imaginação. Eram registros. Esses povos primitivos estavam dizendo algo que fugia a nós. E se estas imagens estão corretas, então há mais indícios de que existiram outros tipos de dragões habitando todas as regiões do planeta. Muito bem. Há indícios sobre o dragão marinho da lenda da serpente do mar dragão da floresta que habitou a Ásia. O dragão chinês que adorna milhares de vasos. E você? Vamos chamá-lo de dragão da montanha. Por acaso você deixou sua marca no folclore europeu? Romênia. Iconografia dragão. Aqui está, gravado em vitrais. Os nativos o chamam de o demônio das montanhas. E a lenda é bastante fiel ao tipo, aterrorizando o povo da região, perseguindo o gado, cuspindo fogo. Uma batalha monumental até a morte. Esta é uma fotografia sua no século XV. Então os fazendeiros lhe deram um nome. O demônio das montanhas. E que tipo de demônio é? Nós vamos até o fim? Eles removerão o corpo a qualquer minuto e eu não posso impedir. Uma última análise. Será que deixamos passar alguma coisa? O que é aquilo no coração? É alguma coisa encrustada no átrio direito. Não é material orgânico. Isso pode ser importante. Um indício claro e definitivo de que dragões e humanos travaram uma guerra.